We'll <laughs> be pessoal, bem-vindos ao canal no digital no IPT, <risos> temos sempre pouco pessoal no chat, boa noite a Cavaco, boa noite ao Rui Pedrosa. Uh, hoje vamos fazer aqui um vídeo falar sobre o mindset, não só mas também E um bocadinho sobre aqui a o VS, o VS um gastar estar tranquilo, ter um, um mindset ninja, vamos explicar aqui umas cenas básicas da um de LGBT, a pedido de algumas famílias <risos> e temos aqui na tela aqui o nosso aqui o nosso aqui o nosso canal do, do Telegram Bad Beach Club em cá aqui é pouco pessoal mas é pessoal bacana onde a gente partilha aqui os nossos trades as nossas cenas tipo Uh, há aqui pessoal que faz bom trade, há aqui vários traders que partilham os seus sinais e as coisas que eles estão a fazer, inclusive há aí um, ele vai dormir, ele deve não estar a ouvir ou deve ver o vídeo mais tarde, nem todos podem estar aqui à mesma hora, uh, eu, o que é que ele fez aí, acho que foi eu, ontem, ontem, ele antes de ir dormir deixou lá os sinais das ordens que tinha abertas e de manhã fez um print da percentagem que estava a ganhar, portanto, ele ganha dinheiro a dormir, há aqui pessoal que ganha dinheiro a dormir, metam os olhos neste chat, há aqui bons traders, eu às vezes não estou presente, eles partilham e falam, e aqui é um livro, não há restrições de ban de nada de, aqui só se exige uma coisa é respeito e a única regra que há não há regras. tipo aqui pessoal é um livro de falar, desde dentro do respeito aqui não há tipo picardias, a minha melhor ou outra há aqui pessoal que gosta de Bitcoin há outros que gostam também de Ethereum há outros que de Shiba, Lunas e por aí fora, portanto aqui não se aqui a gente tenta fazer alguma coisa de positivo juntos em vez de estar a... pronto, deu para entender o que é que eu quis dizer então é assim, agora que já mostramos aqui o nosso grupinho vamos aqui passar para... Aqui a outra parte, então é o seguinte, a gente hoje temos aqui há aqui um gajo, olha, olha este gajo, <risos> isto aqui é a muita partilha, eu me mandei aqui cenas. olha, por falar nisto, olha, a terra Luna, olha, vocês deviam vir aqui ao canal ver isto, olha, um, a Luna está tá a fazer cama de moedas, eu acho que tenho aqui o print. A Luna está a fazer cama de moedas como a gente tínhamos, tínhamos falado que ia acontecer uh, Está aqui no ecrã, aqui os burns Isto foi a última vez que eu vi uh, Também há umas outras notícias também muito bacanas uh, Sobre Shiba A Shiba também está Acho que também está a fazer queima Agora não tenho aqui a notícia à mão Mas eu passei lá no lá no nosso Bad Beach Club, eu vou quando vejo uma notícia boomish, eu partilho lá, agora não estou a ver aqui uh, mas tinha a ver com a Shiba e se puxar para cima aqui, se calhar encontro hoje houve aqui uma evasão Z então isto tinha que andar muito para cima foi uma grande não interessa está a uma cama também de Shiba, que tornou as coisas ainda mais interessantes eu já tinha Shiba e fiz mais uma operação pequenina. Aqui, à medida dos acontecimentos, a gente vamos aqui reportando o que é que estamos aqui a ver, de repente há uma mudança. Aqui estava naquela que este a subir e que não ia parar. Já vamos ver o que é que está a acontecer nos mercados. Aqui em zoom estão todas, no geral, estão a descer. Deve haver uma ou outra que esteja a subir. Aqui em relação a... Olha, vocês lembram-se desta previsão que eu fiz aqui no canal? Que as minhas previsões mantêm-se. Eu não mudo conforme o vento. É assim, pode haver uma mudança de tendência, mas os meus targets são os mesmos. Não sei se vocês se lembram desta foto, nos meus gráficos. isto é uma foto em que eu dizia que eu partir daqui para baixo, para mim, era tudo barato. E ainda não chegou aqui ao target. O máximo que já chegou foi aqui mas está muito perto do target que eu tinha falado. Nessa altura estávamos aqui, foi quando eu abri este quadrado e disse olha, isto deve vir até aqui, por isto e por isto e por isto. Depois na altura expliquei. Os targets que nós temos aqui na mente pá, estão a acontecer mais ou menos, no entanto o mercado está a fazer coisas estranhas como o caraças. Tipo hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu vi o um mercado a fazer... Uh, eu vi o um mercado a fazer, uh, tipo, o dólar e o Bitcoin estavam a subir ao mesmo tempo, o que não é normal. Ou fui que vi mal, não sei. Porque eu dava uma sensação, que, normalmente é assim, o BTC vai para um lado e o, e o dólar vai para o outro. E hoje, eu postei lá fotos lá no, lá no BadBitch, lá no Telegram. Quem quer saber, o link está lá, no, lá na página do YouTube, no canto superior direito e estavam a fazer mais ou menos a mesma coisa, estavam os dois em cima de uma de uma linha de momento e eu disse assim, olha, há um deles que vai romper, porque não, ou, é assim, não podiam cair os dois ou subir os dois, um tinha que descer e um tinha que subir, e agora, pelos vistos, para isto estar verde, das duas uma, ou já caiu e agora está, ou já subiu e agora está a descer lentamente, Ainda estamos a ver verde e vai a caminho do vermelho, ou então é precisamente o contrário. Deixa-me lá ver aqui o dólar. O semanal e já foi isso. Subiu o bué, ficou mais verde do que o que está agora. Tipo, se calhar porcentagens maiores e agora, ora isto como derreteu, a criptomoeda subiu. Deve ter sido isso, olha, nem por isso. Nem por isso. E isto está acontecendo a nada normal quando um derrete o outro devia... o total market cap devia estar a subir mais, meu. Estão a acontecer coisas muito anormais. No entanto, e já está aqui com um sinal de... que vai virar para baixo. Aqui o RCI já está aqui muito esticado. O RCI lento já está aqui a, a... já está aqui quase a tocar na, na MA. E, pá, e aqui já está a cruzar para baixo portanto estamos a falar de um gráfico semanal do dólar isto não são sinais de, de ruído isto são sinais grandes deixa-me a ver aqui em 6 horas em 6 horas está está tipo virou ao contrário e está, está mais confirmado olha aqui o perto está mais confirmado só que bateu aqui nestes suportes não sei se conseguem ver aqui estas linhas azuis aqui é onde isto tem é onde isto tem suporte então é assim já vamos ver então o que é que se passa aí sobre isso sobre aqui sobre o, aqui os gráficos até porque eu vou ter que voltar aos gráficos para aqui o Gabriel Matos oh, isso aqui é os meus dreads Olha, com o passar do tempo com, com o passar do tempo há aquele pessoal vocês vão ser os pioneiros disto meu se este canal um dia crescer mais, vocês vão ficar aqui gravados nos vídeos como foram os pioneiros, man. Vocês merecem um NFT. Tem e boa é para ser Então é assim, pá, vamos falar aqui de uma cena que está a partir a cabeça das pessoas e custa mais vezes são amigos meus. Há, há, há pessoas que até podem estar a crescer do mercado e se calhar. Uh, com percas, não é? E então aquilo que eu queria dizer era o seguinte, é assim, pá, eu sei que alguns já ouviram parte daquilo que eu vou dizer, mas isto nunca é mais relembrar, é assim, uh, da maneira como tu, para saberes fazer uma profissão qualquer, tens que ter uma formação para saber o que é que estás a fazer, ou seja, tu podes ser um pedreiro, por exemplo, ou podes ser um anexista, mas tu tivesse uma formação técnica, tu vais ter uma qualidade superior no teu trabalho, não é? E o trade é uma cena que não pode ser, tipo, a gente a mandar-se de cabeça, porque isto é dinheiro real, isto não é um simulador. E o que é que acontece? Há pessoal que entra na altura que deve entrar, são os primeiros a entrar. Há outros que são os que fazem subir o preço, que à medida que os preços vão subindo, eles vão entrando no hype do FOMO e o Caraças e depois uh, outros já compraram porque era baita deep by the deep e, e aquilo não era deep mas era by the deep lá people e chegaram a mais se calhar já não tinham guita e o sempre disse, é para a guarda em 50%. Isto também tem a ver com o manejo de risco já vamos falar sobre isso agora era mesmo aquela parte psicológica e eu dá-me pena ver pessoas que no boom market boom market e olha cá um deles que é uma pessoa muito chegada a mim, e já fizemos, pá, não fazemos treinos juntos, tipo, ao segundo, mas chamamos as dicas um do outro, e como eu já falei aqui, foi a razão de eu fazer este canal, foi que a gente estávamos a partilhar coisas que, se as outras pessoas que tivessem acesso, também iam poder beneficiar só com a partilha daquilo que nós estamos a fazer, e sem cobrar nada às pessoas de nada, antes, pelo contrário, cultivar interesse e, na educação, e etc., e mesmo essas pessoas, às vezes, eu vejo que perdem um bocado de fé, porque já compraram uma beca antes e vêm um o saldo E eu quero-vos dizer o seguinte, é assim, não há ninguém, não há ninguém. Eu quando digo ninguém, estou a falar de uma forma geral, não é? Obviamente que gente quando fala alguma coisa não é 100%, mas de uma forma geral pode-se dizer que ninguém, é óbvio que há alguém, mas de uma forma geral pode-se dizer que... Toda a gente que está em cripto, não há ninguém que não tenha uma percentagem, seja pequeno ou grande, na sua carteira, num beer market, não é? Porque ninguém acerta o fundo mesmo. É assim, podes acertar lá, mas no momento em que tu compras não, não sabes que é o fundo. Pode arrancar dali para cima e se tu compraste também fixe. Mas na altura compraste, tu nunca sabias, daí que a gente deve comprar para esse lado, mas cada um tem a sua estratégia. Um pai, não há ninguém meu. V vocês não pensam que são losers? Aqui não há perdedores meu. Está tudo a cair meu. tá tudo a cair. Não há <risos> maus traders não há assim ma é, há maus há maus traders, há mais moedas mas porque o mercado está a cair não quer dizer que uh, epá, o mercado não está bom. Os, os pescadores quando o mar não está bom não vão para a pesca. <risos> não é que o mar está flat e então é assim, pá, a mensagem que eu quero dizer é é pá, tenham calma, man. Tenho, eu estou sempre a dizer tenham calma, tenham calma porque isto é um, é um ciclo eu sei que às vezes os mercados demoram e olha, a gente até nem está há muito tempo nisto assim em baixo, muito baixo estamos há relativamente pouco tempo assim nos baixos mais baixos e uh, epá, eu não venho aqui falar que não foi por falta de aviso, eu venho aqui dizer que a merda está feita quem está com perdas maiores não leve é isso como uma perda, eu estou sempre a fazer isto é, são dígitos no dashboard, meu são dígitos no dashboard, sabes aquela cena estúpida, um BTC é um BTC, é um Ethereum é um Ethereum, pronto, tens as mesmas moedas, meu. mas neste momento o mercado não te dá valor, à, à, não tem o mesmo valor as moedas ao preço que tu compraste. mas é normal, é num no bear market, e se tu estás com o saldo Fodido, a porcentagem, pá, pá, eu vou evitar dizer as nanas, um, se tu estás com um saldo em baixo, e pá, eu, eu posso dizer, estou para aí com 50%, oscila, às vezes sobe mais ou menos, mas oscila, man, isso dá cabo da cabeça, principalmente aos que estão a começar, olha, tá, ficou tudo verde, <risos> quando os meus vídeos começam, então é assim, é pá, tenham calma, man, porque é assim, mesmo que deixa mais, tem calma, meu. As tuas moedas estão lá. São as mesmas. Aquilo que aconteceu foi só o valor oscilou. É uma questão de ter calma, meu. meu não desesperem. Há uns que querem sair. Epá, se querem sair, temos que respeitar. Mas, epá, pelo menos, guardem qualquer coisa porque no futuro isso pode mudar as vossas vidas, meu. É assim. Nós temos, no fundo, muito fundo. Olha, nós temos, no fundo, muito fundo quando o Bitcoin faz isto, olha, quer dizer, eu digo o Bitcoin, digo o total market cap. Não tem que ser o Bitcoin necessariamente. Mas quando o Bitcoin faz isto, só para servir de exemplo, vamos pôr aqui no semanal e vamos apagar aqui os indicadores todos, só mesmo para vermos aqui a riscalhada. É assim, para já esta, esta onda C, a gente não sabe se ela vai mais abaixo ou mais acima. Sabemos que estamos numa onda C, então ela está aqui. Não estejam a tentar ver o nível que isto está, porque não tem... Tudo o que está aqui está, está correto, o C, ainda, ainda não sabemos se foi aqui onde ela ficou, que já é o C, ou não. A boa notícia é que isto depois vai, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cima. A cena é o seguinte, que eu queria dizer. Eu até vou pagar aqui a Fibo, depois eu meto-a. Uh, o que se passa aqui é o seguinte. Pá, o Bitcoin, quando vem estes extremos, estão a ver aqui esta linha é a trendline, quantas vezes é que o Bitcoin veio aqui a esta linha, contem lá, não foram assim tantas vezes, portanto, tocou aqui duas vezes, agora ainda nem sequer tocou, ou seja, neste tempo todo, neste tempo todo que o Bitcoin tem desde o início, eu digo o Bitcoin, digo o market cap, tudo o que isto tem histórico desde o início até hoje, a un... as únicas vezes que tocou na trendline foi aqui e aqui, quem é que não queria comprar aqui, para vender ali, quem é que não queria comprar na trendline, para vender ali quem é que não queria comprar aqui para vender ali, man vejam isto como uma coisa boa ah mas eu tenho a minha carteira fodida como é que isto pode ser uma coisa boa pá, é assim, tenta ver as coisas pela positiva porque se viste pela negativa também não te vai ajudar em nada, e a realidade a realidade é que a gente estamos muito perto aqui de um ponto que quer ela aconteça ou não estamos já em níveis tão baixos que facilmente nós vamos agora é assim, reparem numa coisa eu tenho dito que o Bitcoin está a enfraquecer, tanto aqui por esta curva e este este topo aqui devia ter sido mais alto e este porque se vocês forem medir a percentagem mas isto é boas e mais notícias, vejam as mais pr primeiro, porque depois vou mostrar o que é que vai acontecer com o outro, a dar certeza é assim, se, se vocês forem medir aqui com a com esta ferramenta daqui até aqui o Bitcoin subiu 12.354 e portanto do último da trendline a linha lá em cima isto é um isto isto é subida máxima com um gráfico pode fazer é mesmo de cá de baixo até lá acima e a gente agora e a gente agora estamos aqui numa oportunidade que não é única porque já aconteceu mas basicamente duas vezes foi este, toque estoque este não é Portanto, que eu faço este canal com dois toques em cima e dois toques em baixo. Epá, a boa notícia é que nós estamos aqui num sítio. O preço já veio até aqui. Eu vou meter aqui um risco. O preço já veio até aqui, mais ou menos. Não é? Aqui nesta linha. Eu vou meter a linha em branco. E para acalmar as pessoas. Isto não é desdramatizar. O drama está lá. Mas é para tentar ver um lado positivo que é o seguinte. O preço já esteve aqui. Olha, vamos imaginar... O que está aqui em causa não é se cai ou não cai. Aqui o que está em causa é... Ele até pode andar aqui para o um lado e vir aqui à trendline na mesma. E os preços que não terem que cair lá em baixo. Pode acontecer. Pode acontecer. No entanto, o Bitcoin já apresentou aqui velas que nunca aconteceu no semanal em anos. Mas isto pode acontecer também em outro cenário. É assim, pode estar a perder a força, tudo bem. Devido também aqui isto é o fim de uma onda 1, 2, 3, 4, 5 ABC pode ser normal ou não o futuro nos dirá quanto a isso ninguém pode dizer nada porque isto também nunca aconteceu não há ninguém treinado nem preparado para uma coisa destas o que eu vos posso dizer com base em tudo o que já aconteceu não só no Bitcoin como a nível gráfico está previsto para que isto tudo é depois de um topo histórico ir a uma a uma a MA200 MA no, no semanal até aqui, isto é tudo normal. E acontece só o que acontecer. vir para baixo, só andar para um lado. Man, vocês agora reparem. Vocês agora reparem que o Bitcoin, olha, a fingir que... Portanto, desde aqui fazia, fazia 1, 2, 3, 4, 5. Já não sei se era daqui. Não, era de 2018. 1, 2, 3, 4, 5. Deve ser partido daqui. Eu agora não vou ligar aqui a Elliot Waves. Aliás, eu até posso ligar porque vou, vou falar sobre... Sobre a layout Waves daqui nada um bocadinho. Uh, não está aqui a aparecer. Iris, Penal, Divergência, Channel. Uh, não está cá, man. Não está cá, não interessa. Por uma razão não está aqui. Mas não há estrelha. eu Vou fazer ao contrário. Eu faço assim. vira aqui o inverso Pattern. Olha, vale, está na mesmo é porque está em dólar, não era ou isto desse melhor, não interessa. O que interessa aqui é, aquelas pessoas que têm sofrimento, que era o que eu estava a dizer, que, pá, o salto está de cheio, meu. estamos todos, meu. estamos todos, pouco ou muito, estamos todos, e para se acalmarem porque é o seguinte, quem vender, quem vender, paga. Para já a gente deve sempre seguir o plano original. Se a pessoa entrou, entrou no mercado é para ganhar dinheiro. Pá, mesmo que tenham agora contas em que os ativos estão um preço muito abaixo daquilo que um compraram. Seja pouco, seja muito. Reparem, nós estamos aqui numa zona. Se isto voltar a tocar aqui. Man, isto pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Vocês não têm noção aonde é que este preço pode ir. E olha, é assim. O Ethereum. Isto não é só o Bitcoin. O Ethereum. O Ethereum. Eu também já mostrei aqui noutra na outra vez, deixa-me voltar aqui a pôr a minha aqui a minha minha Fibon eu até podia passar outra mas uh, o Ethereum também tem aqui tal como a gente vimos uh, na minha previsão desde o início tinha aqui um quadrado tirem o SD portanto isto aqui mantém-se e a gente estamos aqui Olha, estamos mesmo aqui, já tivemos quase aqui no alvo. E eu já disse, vou recapitular o porquê esta linha aqui branca, sempre que o mercado vem a, vem a estes níveis, faz assim um género desta cena horizontal, estás a ver? Eu vou aqui pôr em maior, que é para vocês verem, um mercado faz sempre isto, aqui em AI é para todos a aqui em Ethereum, faz sempre isto. E é tão daí que com base também noutras coisas tudo me leva a acreditar que no máximo aqui, pá, no bitcoin a gente não sabe, mas aqui tenho quase a certeza, pá, se passar daqui ainda havia muito, aqui nos 1460 euros isto está em euros, eu vou meter em dólares USD pá, mas é uma questão de converter mesmo é uma questão de converter, isto agora não tenho aqui o quadrado, mas o quadrado está aqui eu sei isto de cabeça, isto é, isto vem daqui e vem até a trendline aqui, mais ou menos, melhor é fazer aqui uma, Prontos, basicamente é isto, é um bocadinho mais abaixo, em euros dá 1460 euros, o que pode ser mais, não é, mas eu prevejo que pelo menos até ali deve ir, no mínimo, no mínimo deve vir aqui, Pá, pode arrancar para cima, há aqui outras coisas, tipo aqui outros portos, Vamos prontos. O que é que eu queria falar aqui sobre a Fibonacci? É assim. Há, há pessoas que não, têm ainda dificuldade em trabalhar com a Fibonacci, é assim. Eu utilizo, eu, eu já fiz um vídeo sobre isso. Vamos pôr aqui outra moeda qualquer, por exemplo, um link. Uh, pode ser aqui um link. Portanto, está aqui no semanal. Está aqui no semanal. Então é assim, como é que eu sei aqui os pontos de Fibonacci? Eu não sei, ninguém sabe. Aquilo que nós sabemos é uma coisa. É que a Elliott Wave, Elliot Wave tem três regras. E essas três regras é que nos vão ajudar a identificar onde é que está a Elliott Wave. Eu estou aqui à procura já do coisa do das imagens, que era para vos É uh, A Elliott Wave tem... Um, tem, tem regras que nos ajudam a identificar se será uma onda ou não mas a gente vamos tendo as confirmações à medida que as velas vão se formando deixa eu ver se eu encontro aqui as fotos está uh, aqui então é assim, a Elliot Wave só tem três regras básicas que são as seguintes um, a Wave 2, que é esta esta onda, do 1 para o 2 é a onda 2, um, tem que ter um retrace dan 100% off wave 1. E aqui, uh, a wave, uh, wave 3 tem que ser a maior, e a, e a wave 4, que foi o que aconteceu lá no, lá no semanal do, do BTC, portanto, a C, aliás, isto aqui está tá, tá ao contrário este não é um 2, 3, 4, 5 este é um 2345 3, 4, 5 a descer as regras são as mesmas só que são ao contrário Portanto, isto uh, não pode fazer um retrace mais do que 100% do, uh, a onda 2 a onda 3 é sempre a maior e a onda 4 nunca pode passar do nível 1 ou seja, este, este nível 4 nunca pode estar nunca pode estar acima no, no, eu, eu, eu, eu digo aqui, no território do da, da onda um ou seja a gente passa aqui uma linha na onda um porque pela três já sabemos que lá que é a 1 e dois porque a três é a maior portanto isto quando se, imaginemos que isto é um gráfico formou-se aqui um canal para cima a gente sabe lá o que é que é, a wave. é, é assim para já é ali wave andem todo o um lado há para cima há, há, para baixo e o caraças aqui tem a onda um nós não sabemos quando faz aqui a 2, a gente já imaginamos que isto é onda 1 e onda 2, não é? Porque esta aqui é, nunca é tão grande como esta. Quando faz a 3, porque tem a regra que a 3 é sempre a maior, a gente já sabemos que isto é 1, 2, 3, não é? Mas temos de estar a adivinhar como é que é a 4 e a 5. Quando a 5 está feita o é um indicador fixa, o um indicador fixa, o que pode acontecer é que uh, deixa mais um bocadinho e o 5 desce um bocadinho para baixo ou para cima pode-se ajeitar mas depois vai fazer o, a, o ABC a subir portanto no início ninguém sabe quais são as ondas 1, 2, 3, 4, 5 mas respeita estas regras ou seja, quando é a descer a 4 nunca pode chegar aqui ao nível 1 já quando é ao contrário que aconteceu no semanal do BTC a onda C que era aqui a cair não é? tinha que passar abaixo da onda 4 é a única regra diferente daqui, é, aqui nunca pode estar aqui no território da 1, aqui a 4 é, é tipo, se tu estás aqui a imaginar olha, compraste aqui, queres vender no fim da onda 4, tu nunca podes pensar que ela vai passar deste nível, porque aqui é o território do 1, ela nunca, o 4 nunca pode vir para ali para cima, não é? Portanto, no BTC semanal aconteceu aqui que eu disse e confirmou-se, uh confirmou-se, aqui eu disse temos aqui uma onda 4 que era aqui, temos aqui uma onda 4 e o preço tem que vir aqui dentro desta zona verde pelo menos nem que seja até aqui onde está a onda 4 no mínimo, no mínimo. nem que fosse só um bocadinho de nada tinha que passar a onda 4 porque a onda 4, a, a, a onda 4 era aqui, o C tinha que ficar abaixo e como vocês veem isto não só passou como passou bué. Boé isto vai até aqui, eu vou meter aqui um risco. Isto vai até aqui. Isto veio quase até aqui à, à FIBO. Então, mas dizes que isto vai até às fibras e não bateu porquê? Porque às vezes há outras coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Neste caso temos aqui. Uh, pá, isto desapareceu-me aqui indicadores. Meu. Uh, temos aqui pelo meio, agora não tenho aqui um indicador. Uh, tem ali um suporte às vezes não chega à FIBA porque tem um suporte ou vai a passar ali uma uma VLOP ou outra coisa qualquer portanto, a gente pode estar a ver um indicador e podemos não estar a usar outros e ver ali qualquer coisa nós não vemos ali um suporte aqui não é? portanto, isto está aqui estamos hoje a 29,982 é? estamos aqui mais acima mas o preço já esteve aqui em baixo portanto mesmo que ele agora subisse daqui para cima, 25 capas já era muito aceitável, isto seguir viagem, porque para mim, desde que validassem e ir abaixo da, da onda 4, que era aqui, para mim, estava tudo correto, ele respeitava a onda da de, de Wave. Portanto, ou seja, não há uma maneira, desde o início, que nós vamos descobrir onde é que está a Wave. Aquilo que nós podemos fazer é, sabendo as regras, Daily Elliot Wave e eu depois posso passar aqui esta foto lá no nosso no nosso coisa lá do telegram lá o bad bitch glad <risos> e pai vocês podem olhar para aqui eu, eu até passei aí um link aí para uma pessoa que estava a precisar de perceber um bocadinho mais sobre Elliot Wave eu passei daqui um link eu vou passar a vocês de novo isto já que estamos a falar em Elliot, Elliot Wave se quiserem saber mais para nós sobre a eu, eu tenho aí um vídeo sobre, um, sobre a Lightwave. aqui é apagantes. Olha, este livro custava 29 paus. Eu não estou-se aqui a levar para nada a apagantes. Isto aqui é de borla. Vocês podem sacar este, este livro. Podem usar isto como tipo um. Pá, é como se fosse um curso. Porque tu vais ter. Isto é como se fossem lições. Estás a ver? desde o início ao fim, pá, é de borna, meu, aproveita, uh, não eu com calma, ah, não tenho tempo, é pá, uma beca de cada vez. Também não convém meter tudo enfiado porque o teu déficit de atenção, há, há pessoal que não sabe, dizer, eu agora tenho muita vontade de estudar, mas se eu ficar aqui 3 horas, não vai render tanto, como se eu fizer pausas de 15 em 15 minutos, ou, de 20, ou, ou 30 minutos, parece ridículo, mas o teu déficit é de atenção, Uh, pá, ao fim de um certo tempo que estás a estudar, tu por mais pica que tenhas vai, vai descendo o interesse, às vezes mais vale fazer uma pausa, fumar um cigarro ler um bocadinho hoje, um o interesse é interiorizar e um dia depois voltar a repetir, tipo exemplo, eu já fiz os meus cursos se calhar vou lá à academia, estou a pensar a repetir, fazer uh, pá, posso fazer os mesmos, só mesmo naquela para fazer uma uma, uma, uma despedida <risos> Porque eu, quando vou para aquela academia, durante um ano, tenho acesso a outro tipo de linguagens e são coisas que me interessam. Aqui vocês têm isto de borba. Isto não está lá disponível. Isto está, está aqui disponível no site da eliotwaves.com. Isto escreve-se com dois L's e dois T's. eliotwaves.com. Estas pessoas andam aqui no mercado há mais de 40 anos e passam certificados a pessoas que podem trabalhar num banco. Isto é sério. Isto não é... Ali, o, do, ali do do curso do cocó, cola ranheta ou facado isto, isto é uma coisa séria. Isto é Elot então e estão a aprender diretamente com, o, pá, com as pessoas que têm aqui o que são os detentores disto né? aqui deste domínio do Elliotwave.com já eu já não no mercado já há muito tempo um, tenho aí também um vídeo que fala um bocadinho mais sobre Aliot Wave. Mas basicamente é isto, porque muita gente diz, epá, mas como é que eu sei agora? Como é que eu sei agora hum, hum, hum, tipo, onde é que é a mas Não percebo nada disso. Epá, a gente também não sabe. A gente vamos é tentando descobrir. Eu estou a ver se vejo aqui os vídeos. Uh, eu, vou, eu vou pôr aqui na tela. Tenho aqui um, que acho que é só mesmo sobre a Leotwavesman. Eu vou-vos dar uma dica que eu não disse a ninguém desde o início. Não é nenhum segredo. Foi uma coisa que eu nunca cheguei a partilhar. Os vídeos, os vídeos que não têm nada aqui à volta, tipo estes, estes que têm aqui uma, uma coisinha branca, é uma coisa. Todos os vídeos que não têm nada aqui à volta são vídeos mais virados para a educação e são vídeos mais compridos. Isto é para quem está interessado em aprender alguma coisa, veja isto como se fosse um, um curso grátis, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Em vez de terem que ver tudo, podem ver só a parte que vos interessa. Neste caso, deixa me ver aqui, olha como identificar falsos sinais, olha, Helio waves e Fibonacci, neste aqui ensino aqui uh, um pouco mais do que estou a dizer agora, no entanto é, como eu disse, isto é básico, basta saber as regras a descer e a subir, portanto elas são as mesmas, a única regra que muda é esta, o 4 não entra no campo 1, da onda 1 quando está a descer, é, a única diferença é que quando é a subir a onda C tem que estar abaixo da onda 4, Estás a ver? Portanto, basicamente esta, esta, estas duas regras. À medida que as velas se vão, se vão formando, a gente vamos descobrindo. Onde que se trai. Ah, está aqui. Eu é que não estava a ver mesmo. Volume, develope. Está aqui, ele suporte. Está uh, cá tudo. Está cá tudo. Tem então, é assim, por exemplo, eu vou meter aqui num, num gráfico de 6 horas, por exemplo, olha, isto aqui foi feito à mão ou foi o Elliot Correction Wave ABC? Isto foi a portanto, aqui não há nenhuma confirmação, ou seja, eu tenho aqui os indicadores de Elliot, o que é que eles me fazem? Este está com Invert Pattern e o outro está com, não tem nada. Ou seja, estamos para que é que tu usas dois indicadores do mesmo. É porque um está feito para ver as ondas, a minha Wave a descer, e o outro está feito para ver as Elliot Waves a, a subir. Pá, boa noite aí a todos, os Oscar Martins, o Gustavo Santos, o incansável Rui Pedrosa, Renato Oliveira. Pá, eu estou aqui focado e não, não estou a dar atenção ao chat, peço desculpa. É assim, uh, então... Uh, para que é que me servem os indicadores? Epá, serve porque eles quando aparecem dão-te uma confirmação. Por exemplo, tu queres comprar numa onda 5 a descer. Por exemplo, estás num bear market, aquilo que tu queres encontrar é uma onda 5. Não é? Se tu estiveres num bom market, tu queres encontrar é uma onda C, que são pontos onde vão subir. Portanto, quando o mercado está a descer, se tu apanhas uma onda 5, vai fazer A, B, C e tu vais ganhar uma certa porcentagem mesmo a descer. E se for a subir, tu vais vender pá, também na onda 5, não é? Também na onda 5, em vez de comprar, vais vender. A descer a, a, a é onde se compra, a subir é onde se vende. E a C também poderá ser um ponto de compra, que é onde nós estamos agora aqui a ver se realmente a onda C vai ficar aqui e agora fazemos 1, 2, 3, 4, 5 para a subir, ou se a onda C ainda não está definida, nós não sabemos ainda, mas se for, imaginemos hipoteticamente que estamos já com a onda ser formada, este seria o meu ponto de compra. Porquê? Porque depois a seguir vem um, dois, três, quatro, cinco e como eu já disse, pá, posso estar enganado, mas eu penso que, mas, mas, mas atenção, isto não é uma previsão que eu estou a fazer de longo prazo, atenção, isto é uma ideia quando é uma previsão é outra coisa aí tenho uma certa, uma certa certeza, se bem que não há garantias isto é algo que eu penso não tem que ser Uh, não, vocês não têm que estar de acordo mas eu penso que na próxima alta vai ser uma alta muito alta porque ele está aqui a perder muita força ele tem mesmo que vir aqui à trendline e desde janeiro que eu ando a dizer no mínimo é a EMA 200 e pá, já falámos sobre isto em relação aqui à Elliott waves é como eu disse a gente ao início nunca sabemos mas à medida que as velas se formam a gente vamos tentando adivinhar eu tinha aqui os indicadores desligados que era para não, que isto M -A estão a entender porque é que eu nunca uso aquilo, é que isto depois faz aqui uma cena do caraças. Olha, vamos ver aqui a layout wave, vou abrir agora, não sei o que é que se passa, olha, tinha aqui uma onda 5 assim, na altura, não é, agora já é tarde, não é, mas aqui quando deu esta onda 5 assim, era um ponto de entrada, porquê, porque da onda 5 assim, até a AC, isto dá-me aqui uma porcentagem, eu nem sei como é desta, já vou ver, dava uma porcentagem de 24%. Portanto, é, não é fácil, mas também não é difícil quando tu vês uma onda assim no gráfico. Se tu fizeres uma entrada, mesmo que ela deixe um bocadinho na espiga, porque depois a, a, a porcentagem que vai subir compensa. E nós não queremos apanhar aqui do fundo ao topo. A gente vai apanhar nem que seja menos porcentagem, não é? Pode-se meter stop loss sempre abaixo destes suportes. Mas dá sempre a tirar ali 15%, 25% com, com, com o mercado mesmo a descer. Sempre no, nos bull markets. Quando é o. No bear market, peço desculpa. Quando é o bull market, mano. Se tu comprares lá embaixo, tu basicamente estás assim: vendo. Quanto é que Ai! Vendo. Estão a ver os filmes Os Pobres e os Ricos. Está tudo em pânico, estás a ver tudo a os gajos quanto é que é, Coisa. vendo é <risos> pá, vejam isto pela positiva agora, como eu disse é pá e pá, tenho pena porque são meus amigos e alguns são mesmo chegados são pessoas que já conheço há algum tempo pá, eu, eu, eu noto que estão ansiosas eles não dizem tudo aquilo que vai na cabeça eu noto que há ali uma certa ansiedade e o caraças é pá, eu não estou a dizer que estou vacinado a 100% contra isso também me toca de alguma forma mas já não ligo tanto como antes, não é? Porque isto, para além de ser um ciclo, aquilo que está lá na, na carteira é psicológica. A gente só vai perder, realmente, se nós vendermos. Se tu guardares as tuas moedas, elas são o mesmo. Ai, mas isto vai cair, ou porque há disse não sei o que, manda aos poucos. Estás a ver? Segue a tua onda, meu. Tu tinhas um plano quando compraste as moedas, certo? Então mantém, agarra-te a isso, epá, e um dia vais ser recompensado. Estás a ver? E depois é assim, em wi tem que ter muito cuidado, porque, pá, não quer dizer que não haja projetos legítimos que não estão listados e que não são legítimos, mas, no entanto, aqueles que estão listados só pelo facto de estarem listados estão à mão de semear de milhões de pessoas, não é? E os que não estão listados, se calhar nem sequer são conhecidos. E só pelo facto de ter ali milhões de pessoas uh, que podem comprar aquele ativo já pode ser uma razão para só pelo facto de estar listado é torna um bocadinho pouco xingo, não há nada seguro, não é? Mas sempre será melhor comprar alguma coisa listada, porque há muita pump e dump, há muita scam, há coisas boas, há coisas más, e depois é assim: quando dá merda, quando dá merda, as pessoas que não curtem DeFi isto só contribui para denegrir o nome do DeFi, porque o DeFi não foi desenhado para fazer pump e dump, não é? Uh, as coisas deviam ter um sentido e há pá, há, há, há em tudo na vida há, há vigariços com isto, há vigariços com aquilo há, pá, não é, é em dólar, é em euro é em tudo na vida e pá, há, sempre, há sempre pessoas a tentarem se aproveitar dos outros e isto aqui não, não é uma exceção portanto, pá, tenham muito cuidado do que é que compram tenham cuidado também aonde é que compram porque se tu compras num sítio que, tá, que pode ser uma equidade, pá, os meus parabéns porque tu que tens muita coragem porque o mais certo é que a não arrebentar, estás a ver, há um, um perigo acrescido, uh, pá, eu sei que há gajos que, como disse ainda há bocado, um foi dormir, deixou as ordens, acordou, tinha lucro como o caraças, esses traders existem, eles são bons, mas eles têm muita experiência, eles já fazem isto, já andam desde outros mercados, não, não é um gajo que eu aqui de para paraquedas há uma semana, estás a ver? São pessoas com experiência que estudaram, que testaram que, e se calhar que já perderam. Portanto, muito cuidado e assim, não tenham aquela onda, ah, e agora desceu, amém, desceu a todos, meu. Temos pena, olhamos todos para o saldo, estamos todos no mesmo barco. Quando isto subir, a gente também, pois é a Hungria e subimos todos e, é pá, não fiquem ansiosos, isto é uma questão de tempo, quando vocês derem por isso, é assim, isto pode levar algum tempo, pode ainda levar algum tempo, mas de repente também pode subir. Olha, pelo que eu estou a ver aqui, o BTC, o SD neste momento, tem ali um momento, tem ali um momento. Pá, enquanto está momento, há esperança, rasga o momento, ganha outra vez, olha daqui estás a ver? Se vocês forem a ver, pá, eu não quero dizer que isto é um período de acumulação, porque isso ia significar que daqui aqui ia para cima, não é? Então, eu não quer dizer que isto é um período de acumulação. Pá, mas ele está a andar aqui de um lado em cima desta linha. Não sei se estão a reparar. E ela nem é subir, nem é descer. <risos> é mesmo de um lado. Pronto, ele sobe e desce, não é? Mas está aqui a andar de um lado. Eu não queria dizer que isto é, uma coisa, não é um período de, de acumulação. Até porque estamos aqui neste canal e o preço ainda pode descer aqui. Pá, o suposto, olha, para já está aqui um suporte que, que faz aqui retração. 26 422 é assim eu digo oh, oh people no chat é assim olha quero vá lá abaixo ou não vá não custa nada um gajo meter aqui uma ordemzinha em cima da Fibo e até pode pôr aqui um bocadinho mais abaixo pá mais do que isto eu não porque é assim tu até podes ver aqui na, no diário uh, peço desculpa no semanal deixa eu só desligar aqui um que é o channel porque ele no semanal não fica bom o channel isto está, está sempre tudo em logo. Então é assim. Um, Tanto aqui nesta parte. Tão próxima. Olha. Reparem bem onde é que está a minha 200. Olha. Até onde é que o preço já foi. Olha. Estamos aqui. Esta é a linha vermelha. Que eu vou pôr em branco. E vou pôr mais grosso. Para se ver bem. Então é assim. Eu vou apagar. Uh, é assim. Aqui esta tracejada. É a linha de, de onde o preço já foi. Está aqui. E aqui esta esta linha vermelha, esta linha é a linha da EMA 200 reparem bem ah, tendo em conta que isto é um gráfico enorme, vejam só a distância isto já teve da afastado, eu sempre disse, o preço EMA vou se encontrar se calhar é a meio do caminho olha, está lá tão perto, tão perto, tão perto isto até pode tocar aqui não tem que vir à online. estás a ver? eu também já disse, pode ir à trendline e ele andar aqui do lado estás a ver? pronto, então é assim isto, se deixarem aqui ordens em baixo, pá, se bater, bateu, também não se perde nada, não é? Se, se vocês utilizarem o boot, porque podem dizer assim, ah pá, mas eu meto uma ordem lá em baixo, eu só tenho aqui mil paus, e esses mil paus ficam bloqueados na ordem. Não, meu, mas tu usares um boot, que eu fiz aí um vídeo sobre isso, se tu usares um boot que está aí, que é no telemóvel, tu ligas à tua exchange, metes uma API, que é segura porque não tem autorização no levantamento ou depósito, é só mesmo para fazer trade, e tu lá podes pôr uma ordem que só fica pública se atingir o target que tu queres. Ou seja, tu, com mil paus, em vez de fazeres aqui um género de uma aposta, digamos assim, nesta Fibo, tu podes ir pôr uh, 10 uh, targets de 10 moedas diferentes com os, com os mesmos 10 mil paus ou, aliás, com os mesmos mil paus. E se, por acaso, uma bater é que a primeira bater é que primeira entra. Portanto, estás a aumentar as tuas probabilidades, em vez de teres mil paus, uma chance, podes pôr mil paus, podes pôr 10, 20, 30, 40 ordens, que elas só ficam em público. Se atingir o alvo, o boot vai pôr a ordem em público. E só nessa altura é que os mil paus ficam... Já, já tens o plafão, tipo, não, não tens acesso. Pronto, podem aumentar... Também as probabilidades, pá. Aquilo um que me dá mais pena é ver tipo, amigos meus, pessoas chegadas e algumas pessoas estão assim um bocado abatidas. É pá, mas é assim: tenham calma, mesmo, tenham calma, porque depois isto sobe. E vocês estão numa oportunidade que eu, que eu já mostrei que não é única, porque já aconteceu, mas não houve muitas vezes. Vocês estão numa oportunidade ah? aquilo um que já têm, não é? Mesmo que não possam comprar mais, vocês estão numa oportunidade. Que acredito que virá outras oportunidades como esta no futuro, mas não é todos os dias, mano. Não é todos os dias. Isto é mesmo de aproveitar. Portanto, quem está a ver os saldos a descer, que é toda a gente, quem está em aflição, quem está. Epá, pensem num lado positivo, mas não é para ser positivo. É que aqui há mesmo coisas muito positivas. Epá, e o que conseguirem guardar hoje à manhã, vocês não têm noção do que é que pode acontecer, não é? Aliás, vocês têm noção do que é que vai acontecer? <risos> vai subir, meu. Vai subir e vamos juntos. Pronto. Em relação aqui à Fibonacci, E vamos, vamos pôr aqui numa nova... Para não fazer aqui confusão. Vamos pôr aqui num novo... Uh, no novo... Tirar aqui o alto e meter em logo. Aqui num novo... um novo setup. Isto é o quê? BTCUSD. Vamos pôr aqui na... Vamos pôr aqui na, no, no semanal. Olha, ainda há people que não sabe passar. Eu vi, eu vi um, um, um gajo já anonizado a BTC. É melhor pôr o iman nesta cena. Esta linha é importante pôr em um ímã. Porque esta tem que ficar mesmo certa, mesmo Se esta não ficar mesmo certa, o resto do, do canal já não fica, já não fica bem, meu. Então é assim, vocês, assim fica isto mesmo cá em baixo, deixa lá para o perto a ver se isto ficou mesmo bacana. Não tem que ficar mesmo no último ponto onde toca e aqui portanto, mesmo ali portanto, é, o, é, o, é o que está a fazer agora possivelmente, portanto, ali e ali na outra onde é que tocou cá em baixo, faz este coisa todo. E depois vocês podem pôr, depois vocês podem pôr aqui, podem fazer assim, com, on, com, on, com, com fazem cinco linhas e fica aqui um canal eu agora não vou estar aqui a fazer o resto mas é, fica igual ao meu e vocês podem fazer o seguinte em relação à Fibonacci a Fibonacci vocês podem passar de um ponto mais alto ao ponto mais baixo ou do ponto mais baixo ao ponto mais alto onde vocês quiserem não há um ponto certo é o que tu quiseres medir é como uma régua a régua não veio uma instrução a dizer ai ah, não, isto tem que ser daqui a aqui não, medes onde tu quiseres se tu quiseres medir este reinos, porque repara numa coisa. Vamos imaginar que a gente estávamos aqui neste momento. Eu estava aqui neste momento, estava aqui neste momento e passei aqui uma fibonacci e queria ver até onde é que caía. Então passo de cima para baixo. Mas eu quero ver até onde é que ela pode subir. Aí passo a subir, passo de baixo para cima. Estás a ver? Olha, fiz uma linha. <risos> Passo de baixo para cima. Para ver onde, onde é que eu quero ver onde é que ela sobe. Estás a ver? Ou então onde é que ela desce. Aqui, aqui tinha um topo histórico. Queria ver quais é que eram as probabilidades de ela descer. É até onde é que ia dar, mas é? é? um exemplo. É? E depois, aqui o tempo ia andar, não é? Vamos aqui acelerar isto. Vamos aqui acelerar isto. E eu quero dizer com isto o Já estão aqui outros níveis. Já estão aqui outros níveis. Mas estes níveis que estão aqui a andar ainda estão dentro do range que eu estou a medir. Estás a ver? Tu não podes é medir com velas a ficar de fora em cima ou em baixo. Olha, ali subiu mais. Por acaso aqui, eu não, eu não tenho o desenho do canal, mas esta, este, este alto, apesar de ter um preço mais baixo, é o que está mais próximo do topo do canal. E eu posso medir por aqui eu posso continuar a usar esta fibo estás a ver foi aqui foi a partir daqui mais ou menos nós temos ali um dois três quatro cinco a subir e depois é o ABC eu posso continuar a usar esta fibo é óbvio se tu tivesse a comprar ao perto tipo não queres ver aqui num gráfico de três horas ou imagina que este era um gráfico de três horas aí eu já ia medir aqui então agora da onda onde é que pode subir eu ia medir deste ponto mais baixo até ao ponto mais alto. Portanto, quer ver a subida, mece de baixo para cima. Mece a subir. Quer ver até onde é que pode cair, mece de cima para baixo. Isto muito, já sabem como é que isto funciona, mas há pessoal que me pediu para eu explicar. Isto parece básico, para quem sabe, não é? Mas para quem não sabe, faz confusão. eu estou sempre a dizer, pá, metam ordens em cima dos pontos de fibra. Porque eu estou a dizer assim, ah, mas eu estou a trabalhar. Oh, Aumenta, até pode estar a dormir. Se tu tiveres lá a ordem... Ah, mas não vai lá chegar. Então, se não vai lá chegar, mete a ordem e pode chegar lá. E eu nessas ordens improváveis, já disse aqui várias vezes, e lá no canal, que uh, de novo ordens improváveis que eu tive, bateram sete. Dessas duas que sobraram, uma bateu depois e depois meti mais ordens. Portanto, aqui um coxo parece impossível. Amanhã pode ser um preço que realmente pode ir lá. Portanto, aqui em, em relação à Fibo é para medir a subir... Tu medes a subir, portanto, de baixo para cima. Para ver o que é que pode ser. Medes a descer, metes de cima para baixo. é é sempre no ponto mais alto e o ponto mais baixo. Por exemplo, eu aqui no link, meço de uma maneira que ninguém mede, mas eu meço e dá-me certinho. Eu meço e dá-me certinho. Portanto, tu podes medir, desde que tu meças sempre de um ponto mais alto ao ponto mais baixo, ou vice-versa, aquilo dá sempre ali... Eu vou apagar os indicadores. Já está... Um abuso. Eu, vou, eu vou tirar aqui este Ah, isto é o BTC, estava a ver Isto não era o link Ora, vamos ver aqui o link Eu estou aqui com um cigarro na mão Para fazer a boeda tempo <risos> Mas estou aqui a falar E não faço, meu, mas eu mereço aqui Eu estou sempre a fumar Isto é boeda mau exemplo Então é assim, eu aqui no link Eu, eu faço isto desde Eu, é assim, quando o link começou Eu não tinha de histórico todo não é? então eu tinha que me orientar com aquilo que eu tinha e aquilo que eu tinha era aqui uma linha que ia daqui até aqui a apanhar estes, estes baixos todos só que um dia rompeu e rompeu e rompeu um link este de este mercado que começou a descer de beer market isto rompeu 5 cinco vezes 5 cinco vezes cinco vezes. e moedas como Ethereum BTC, XRP e outras nem chegou lá perto da trendline aí é que nós vemos aqui um que é de qualidade mas é assim, uh, também não é porque cai muito que significa que tem menos qualidade, eu vou dizer porquê, porque é assim, as altcoins sobem e descem mais rápido, quando caem, caem mais e quando sobem, sobem mais, porque tem mais porcentagem, por exemplo, a DOT tem relação à link, quando o um mercado cai, a DOT costuma ultrapassar a link, isso já aconteceu uma vez e eu esperava que acontecesse no ouvido, não está a acontecer, mas normalmente é assim em relação aqui à Fibonacci, eu não em que eu passei, desde o início dela, até ao topo mais alto, está correto, estes ranges estão dentro desta Fibonacci, e ela está tão certinha, tão certinha, que eu previ os 7,80 desde janeiro, é óbvio que eu não podia prever aqui, porque até aqui seria o normal, não é? Uh, 3,82 ao 0,5, e no entanto ela já veio aqui, mas eu estava preparado que eu, quando faço uma compra, eu abro logo outra em baixo, ou seja, caso ela caia, não é? Nem que seja para subir logo, foi o que aconteceu aqui, que bateu e subiu, isto depois puxou logo tudo para cima. Isto era um lucro instantâneo. Se eu tivesse vendido, tinha logo ganho. Só que eu como quero, eu não quero especular na link, eu quero comprar o mais barato e guardar, não é? Uh, Deixa ficar como está, e aqui são os pontos onde já apanhou as minhas ordens, aqui bocadinhos, não é? Aqui já foi uma ordem maior, no 5.15%, e pá não acredito que vai este nível mas acima desta Fibonacci que é a última tem um suporte em cima que eles agora não estão ligados mas se eu ligar aqui o uma não vale a pena olha está ligado mas não se vê porque eu desliguei olha está um aqui neste neste temporário dá-me aqui dá-me aqui neste temporário mas no outro temporário estava a dar ali embaixo hum, ou seja às vezes pode não ir lá mesmo por causa destes pontos e eu digo sempre, é assim, tu compras aqui, pá, abres uma ordem lá em baixo, abres mesmo no boot, esse dinheiro só gasta do plafond caso a ordem bata. Se a ordem não bater, tu não estás, podes usar os mil paus para outra coisa qualquer, não é? Convém sempre pôr mais uma que é tipo um, um, pá, por exemplo, eu não uso stop loss, porque eu não aconselho a ninguém, porque o stop loss é, tem que se usar, é como um travão de mão, mas eu não uso porque eu compro meto sempre eu compro num ponto FIBO e abro uma ordem no ponto abaixo é como outro que trabalha com em em exchange em FTX e coisas maradas mas são pessoas que têm experiência e que não é toda a gente que faz aquilo e eu faço isto desta forma não conheço mais ninguém tenho uma estratégia igual a mim eu tenho me dado bem estás a ver mas é assim com stop loss ou sem stop loss é sempre em pontos de FIBO que as pessoas compram e vendem e eu, como já disse antes, um, uh, mesmo que as pessoas não acreditem em Fibonacci, que é uma coisa que existe no nosso ADN, nas ondas no mar, nas plantas e na, nessas cenas todas, é uma cena que é um indicador que milhões de pessoas usam. Não é só instituições, é pessoas e, e, são, e são milhões de pessoas. E só pelo facto de todas estarem a ver os mesmos níveis, é nem que todas vão entrar e sair. não é Porque a Fibonacci, por si, já tem as suas propriedades... E pelo facto de, de milhões, milhões de pessoas usarem, ainda mais probabilidade há de ser certinho. E se vocês forem ver, olha, ali um toque, olha, eu estou a fazer zoom, olha onde é que as ordens... Eu quando faço previsões com a Fibo, olha, fica mesmo assim, olha, estão a ver ali esta linha aqui. Estão, estão a ver aqui esta linha aqui, quando eu tiro aqui, olha, está mesmo ali. Certinho, isto não há, não há nada, não há nada, olha... Conseguem ver o meu risco? Está certinho. Isto é Fibonacci, não falha. Estás a ver? Então é assim, é um Yotwave e Fibonacci. É uma cena que é mesmo... É mesmo é, é essencial. Boa, mano como é que é? Quiseres vir aqui para este lado? Diz, eu também já estou já quase a acabar. Eu agora tento fazer vídeos mais curtos. Olha, devia fazer numa hora, devia faltar um minuto só, só para fazer o fecho. Então é assim, para não estar aqui a alongar muito, já falei sobre o básico, eu não dei uma explicação extensa, mas o básico é isso que eu, que eu falei sobre a Fibonacci e sobre a Elliott Waves. Tem aí um outro vídeo que eu falo mais aprofundado e apresentei-vos em um livro que é de Borma. Que, ah, e outra coisa: nos livros de Elliott Waves, vem sempre a falar de Fibonacci e nos livros de Fibonacci, vem sempre a falar de Elliott Waves. Se vocês agarrarem naquele livro que é a borma Vão ao elliotwaves.com... Só têm que se inscrever... Não pagam zero... Eu estou lá inscrito e ninguém me cobrou nada... Nem agora, nem depois, nem no futuro... Aquele livro é de borma Se fores comprar a acho que são 29 paus... Ou... Mas, mas mesmo que aquilo fosse pago... Eu pagava... Aquilo vale cada cêntimo... Nem que está 100 paus... Não. Aquilo não é uma coisa de valor... Aquilo não tem preço... Estás a ver? Aquilo tem um conhecimento... Porque é assim... A Fibonacci foi inventado por um gajo que já andou cá no mundo. Eu, eu até disse na brincadeira no outro dia. Eu já aprendi mais com os mortos do que com os vivos. Se vocês forem ver gajos que... que, que pá, uh, pá, vários gajos antigos do, é, do trade que muitos indicadores têm os nomes deles. Vocês vão estudar as cenas deles Eles enriqueceram, meu. Eles enriqueceram por uma razão. Eles estudaram o mercado, eles têm uma perceção diferente da nossa. Ainda não havia cripto, meu. A gente nem sequer éramos nascidos, meu. Estás a ver? Nem havia nada, de mais nada. Era mesmo só ações e essas cenas. E eles já andavam nisto, estás a ver? Eram os da velha guarda, estás a ver? Epá, e a gente deve tentar aproveitar aquele, aquele conhecimento que eles partilharam connosco e era uma pervice da nossa parte a gente não aproveitar um conhecimento pá, tão bom meu, porque aquilo depois dá de frutos tu vais até aperfeiçoando e depois chegas a um ponto em que já sentes um conforto diferente quando tu fazes o trade estás a ver? Pronto, e aqui para acabar vamos só ver aqui é pá, porque eu não consigo resistir man. eu gosto de ver, porque isto tem a ver com a psicologia humana e a, e a psicologia humana é assim da forma como eu já falei que, que a gente deve comprar e vender faseado Existem várias coisas que tu tens, para desde o manejo de risco, desde a tua forma, o teu mindset, a tua maneira de pensar, se estás ansioso, a tua forma de estar no mercado, se os teus trades, estás em paz, ou se estás estressado, ou estás a ver. E eu venho ver aqui, na, eu venho ver aqui ao YouTube, eu não abro os vídeos, mas em várias fases do mercado eu gosto de vir aqui ver a psicologia do pessoal, no momento, e então basta olhar para os títulos e um gajo vê logo aqui muito rapidamente, só para fechar, eu queria fazer uma hora e hoje vou mesmo conseguir, <risos> olha, get ready, bitcoin is going to the pump, olha, esse é inteligente, estás a ver, este por acaso é amigo do Ivan Antec, é assim, eu fiz uma, o tal curso, tive lá um ano, o tal curso quer dizer, eu paguei durante um ano e na academia eu podia tirar os cursos que quiser, mas o, o, o Ivan, ele não é o professor de tudo. Há um professor de C, mais, há um professor disto, há um professor daquilo. Ele, não é, ele é tipo a pessoa que está à frente daquilo. e Ele dá aulas em algumas coisas, mas ele não dá aulas em tudo. Por exemplo, em trade, é outro gajo. Eu acho que ele dá em, em trade algo algorítmico porque tem o Pincode Code e o Caraças, que é mais a onda dele, é mais a programação mas o, o trade masterclass eu dei com um outro gajo que já anda é no mercado à ah, bué isto para, para dizer o quê eu vi um vídeo dele não é para estar a dizer mal dele pá, que eu gosto do gajo é uma, é uma pessoa honesta e é uma pessoa, pá todo o valor do mundo mas a nível de trade ele não percebe uma pizza <risos> porque ele diz coisas pois vai acontecer ao contrário estás a ver? é que não acerta um eu, eu, pá, eu gosto do gajo é muita atenção e respeito só que assim, pai. Eu, a nível dele, falha falha muito. <risos> basta a gente ver e falha muito. E ele disse aí qualquer coisa assim do género. Um, ele disse assim: Eu tenho encontro para aqui o vídeo dele. Eu tenho encontro para aqui o vídeo dele. Olha, está aqui. Eu vou fazer pausa se não é strike. Curto só é pai. Eu não curto este título. Olha, Bitcoin Beer Market confirmed. Então é preciso um gajo perder 80%. Para dizer que está confirmado. Quer dizer, houve um acidente. <risos> Os corpos estão lá todos espalhados, está a saber? Não, está confirmado. Houve, houve, houve, houve aqui um acidente. <risos> man, Bitcoin beer market confirmado. Ou seja, pá, não é para ter estudado, é na academia que eu agora vou religiosamente. Eu continuo a ter a minha cena de julgamento, e ser reconhecer as coisas. Pá, mas é assim, oh man. Bitcoin, beer market confirma, confirma, man. Eu desde janeiro, dia 20 de janeiro, estava já para ver isto a cair. E isto, isto estava a cair, está, estava, estava mesmo a cair. Aquilo era um beer market, é normal para o teu PS vir a descer é beer, man. Não é no fundo que está feita a confirmação, pá, não, não, não, não, pá. É uma cena que não, pronto. É só, é só para vocês verem que. Mesmo que eles podem perceber de umas coisas podem falhar noutras, tá? Por exemplo, há outros youtubers que são muito boas pessoas e que dizem: olha, por exemplo, este eu vou mesmo chamar pelo nome, não há aquele o ou não sei o quê, pá, É uma pessoa que tem um caráter bacana, tu ouves a falar, ele é agradável, eu gosto do gajo, uh, ele tem, pá, tem um monte de coisas positivas, tem, tem seguidores que gostam dele o caralho. No entanto, pessoas que se batem, que têm. Ah, é porque tem anos de mercado, pá. Antes de mercado não te dá credibilidade. O que te dá credibilidade é o, teu, é o teu acerto, estás a ver? E aquilo que ele andou a dizer foi que uh, a Luna vai engolir o mercado. E andou a passar um filme dele: a Luna engolir o mercado. Afinal, o mercado é que engoliu a Luna. E há pessoas que se batem, que têm muitos anos desta merda, mas eles já não acertam uma, estás a ver? Eles sabem tanto como os outros. Aquilo que nós podemos fazer é fazer. Previsões mais modestas e, se possível, registá-las para no futuro a gente, para agir e ir, ir ver se realmente acertou ou não. Continuando aqui, já para acabar, Bitcoin em direção oposta ao mercado. Pá, isso depende de qual é que é a direção. Bitcoin rebound, Bitcoin em ponto delicado, que exige frieza. Olha, isto é, isto, isto é um título inteligente. Caution, para ter cuidado. Bitcoin alerta, olha, isto foi boa, da bacana, meu. Este gajo foi bué e inteligente. A gente estávamos num canal. Estávamos num canal com topos e fundos a subir. E eu disse na altura. Este gajo. No topo desse canal. Preveu. Que ia cair. O gajo vendeu. E ele disse. E se subir. Mas, mas ele tem muito. Mas ele tem muito. E se subir. Eu não me importa pagar 5% mais caro. Mas se cair. Eu vou, eu vou poupar milhares. Portanto. Este gajo daqui a carteira dele não deve estar, não deve estar muito baixa, daí que eu digo que a maioria, a maioria, uh, tipo, este vendeu com lucro, este vendeu com lucro a meio do campeonato, e agora não sei se já comprou ou não, mas este gajo é um vencedor, é um gajo que sabe prever, e o gajo, olha, esta cara não é uma cara de, tipo, dramatismo, isto é uma cara de vencedor, yeah! este aqui, pronto, já sabemos, este aqui anda a minerar, diz que os Bitcoin deles nunca foram usados para fazer merda porque foram minerados por ele porque os deles são puros os dos outros são sujos <risos> o Bitcoin dele é, é lavado <risos> com sabão e, portanto este é um gajo que é do do shank, do tarc, Ai Shark Tank estás a ver uh, Bitcoin falso top por acaso eu até pensava que ia haver aqui mais drama este aqui não é preciso ser nada <risos> Ontem deram um vídeo de acesso, é pá, man, vem lá esse vídeo, vem lá o que é que tu achas, pá, eu curto bem este gajo, mano. eu curto bem, pá, porque ele é engraçado, estás a ver, só que ele é alucinado do caralho, mas pronto, as pessoas são como são, cada um é como é, ele é feliz, calhar há a maneira dele, não é, e ele também quer, quer que os outros são lixem, mas ele é boy de alucinado, olha, este aqui já não se via aqui há muito tempo, Mark Cuban, This crash is just like da internet ainda 90. Isto é de negativo e atrai aqui uma negatividade aqui para as pessoas. Bitcoin no da market meltdown continue. Bitcoin dominância. Olha, desculpa lá. tem que dizer a verdade. Bitcoin dominância, o caraças, man. É assim, Bitcoin é o que é, é o maior, sem senhora, mas a dominância, a dominância. é o tema vez que eu vi <risos> e sempre foi assim, já há muito tempo, é da... Olha, Bitcoin, dominância 43.97%. Então o que é que tem a dominância? O que é que manda? Não venham falar em dominância que aí já não está correto. Pronto, Bitcoin, dominância, não sei o quê. Quer dizer, o Bitcoin que tem 40% está na boa. E as altcoins é um grande risco. É, é. é algo, mas é. Prepare yourself. Este vídeo já anda aqui à boia e pronto eu até pensar Olha este aqui andava caladinho já não dizia nada ao tempo agora apareceu eu achei engraçado aquilo foi numa semana eu já acho que disse isso uma vez o gajo fez um vídeo a dizer assim Bitcoin vai aos 8 milhões Eia mano man Fonix, 8 milhões mano pá foi o Senhor que disse man estás a ver o Senhor estás a ver e depois na semana à seguinte o gajo faz um vídeo a dizer que é que eu vendi tudo Aquilo, pai é, é simples. Ele diz que ia aos 8 milhões para entrarem. A guita que, que ele tinha lá, que ele pediu emprestado, subiu. Saltou fora. Olha, porque é que eu vendi? Porquê é que eu vendi? É assim. Pá, pessoal, olha, espero que tenham aqui gostado. Eu vou trazer aqui um conteúdo para a próxima. Se calhar vou fazer aqui, não, não está decidido, mas se calhar vou fazer aqui um, uh, um vídeo do setup do telemóvel. Já estou a esticar 10 minutos eu prometi a mim próprio que ia passar sem uma hora e para a próxima semana vamos fazer então esse se calhar o setup do do telemóvel porque o pessoal estava a dizer que não era possível fazer de telemóvel que era difícil de fazer análise e etc não é? já agora vamos só ver aqui muito rápido muito rápido a luna que já passa 10 minutos alunazinha e outros olha vamos ver aqui a Waves por exemplo olha a Waves a Waves saiu fora da a Waves saiu fora aqui do canal mas tem aqui vários suportes. Isto é o normal que as moedas todas fazem no Beer Market. Ora, o um Litecoin, olha um Litecoin. É, um Litecoin saiu. Já a dizer: Olha, o um Litecoin manteve-se. Olha, caiu também. Caiu também. Mas não estava assim. Portanto, o Ethereum e o, e o Bitcoin não, é, não fizeram isso. A Luna está <risos> muito bacana. No entanto, eu acho que já disse aí que estão a estão a fazer queima da Luna tá ali send to burn eu estou enviar várias várias quantidades isto foi do dia 5 foi a última vez que eu vi tal como eles disseram eles estão a cumprir estão a estão a fazer queima de Luna hoje também fiquei a saber eu não eu não consegui encontrar aqui a notícia para vos mostrar, mas estavam lá no nosso canal que houve aqui eu vou descobrir Olha tá aqui Shiba Inu tá aqui Shiba Inu Oi de Shiba no burn rate jams 800% portanto havia uma queima de Shiba também a pessoal ficou ainda mais bullish. Uh, o Bitcoin BTC Rich Lowest daily close Science 2020 tanto alcançou o coisa diário mais baixo desde 2020 uh, pá, nós temos aqui várias notícias bacanas e pá, tentem se focar tentem ficar naquilo que é positivo não é estar a ignorar a realidade é, na realidade nós já vimos que nós já vimos que pá, as coisas vão numa direção que até é direção bacana olha o que é que é, os bacanos meteram aqui <risos> e então uh, pá, é assim meu olha fiquem estamos juntos quem quiser ficar aqui a conhecer o nosso o nosso bad beats club o pessoal pa não, não vendo nada a ninguém é a um grupo de amigos em que partilhamos as nossas experiências, os nossos trades e as, e as, e as nossas cenas. Pá, é que a quem quiser fazer parte é bem-vindo. Aqui não há tribalismo nem medição de forças. Aqui o pessoal rema todo pó para o mesmo lado. Já me estiquei 12 minutos. O próximo vídeo será mesmo de uma hora. <risos> e fiquemos por aqui, pessoal. Olha, um grande abraço, man. Vocês são os maiores. Olha, Célio, Célio Nunes, o CryptoGuts, o da DaPicOne... Gustavo Santos, Oscar Marquinhos, MMI, grão a grão e chegar ali ao papo, man. O Rui Pedrosa, este incansável amigo meu, este man, margem sul, é? <risos> Pá, olha, Espero que tenham gostado aqui deste bocadinho. Eu estou sempre lá no nosso canal. Quem tiver alguma dificuldade ou quer ver alguma moeda, é assim, às vezes pode não ter disponibilidade que eu quero para, para dedicar à comunidade. Às vezes também tenho coisas que fazer em minha vida, não é? Mas caso vocês queiram, olha, entrou aqui alguém agora. Chama-se Rui, isto, isto não é um boot. <risos> um, quem, quem, quem quiser visitar aqui o nosso, o nosso canal. Olha, eu até, até vou pôr aqui na eu vou pôr aqui no chat. Eu, eu depois posso partilhar. Aliás, isto está lá, partilhado lá na lá nos comentários por baixo. Pá, gostava que vocês deixassem. Eu vou terminar aqui o vídeo. Depois gostava que vocês me deixassem a vossa opinião. A opinião se o mercado vai subir, se o mercado vai, vai descer, a gente aqui fizemos umas sondagens aqui no canal, muitas giras, pá, eu tenho mesmo de partilhar isto, que é assim, eu, eu meti assim, penso que o mercado, e depois meti as respostas, vai subir é na boa, vai descer mais uma beca, subo ou deixa, estou na boa, espero o tempo que for preciso, ou estou à beira do colapso, <risos> e então, olha, estou muito feliz por ver aqui, 40%, que foi a maioria a dizer, suba ou deixa, a na boa, meu. Isto é um mindset perfeito para quem está preparado tanto para a subida como para a descida, ou seja, há aqui pessoal que ainda tem que melhorar o seu mindset, a sua estratégia e o tempo vai, vai tendo mais consistência nos lucros, mas há já aqui pessoal que quer tenha já esses lucros ou não, pelo menos já tem um mindset perfeito e tem a visão perfeita das coisas. Pá, olha, um grande abraço a todos, Estou a adorar aqui o Bad Beats Club. Eu que não curto redes sociais. Estou a adorar isto, man Pá, tipo, eu gosto de falar com as pessoas. Gosto de partilhar sobre o da extrovertido. É pá, eu estou mesmo a adorar, man Pá, espero que vocês também tenham a gostar. E uh, aproveitem. Pá, eu deixo lá documentos, padrões, etc. Olha, um grande abraço para todos. Estamos cá no, portanto, hoje é quinta. domingo